Hoje eu vou te mostrar três plantinhas super especiais, super heroínas, que vão te ajudar a conquistar mais prosperidade. Muitas pessoas veem as plantas como algo decorativo, ou que tá lá na natureza, né, cumprindo um, uma função ali de purificar o ar, de trocar oxigênio por gás carbônico, e veem a planta como algo utilitário. Eu estudo a energia dessas lindinhas já faz mais de 15 anos, e... Eu posso dizer para vocês que as plantas, elas têm alma, elas têm consciência e elas nos ajudam em aspectos que a gente nem imagina, nos aspectos físicos, mentais, emocionais e até espirituais. Cada planta tem uma função no universo, não importa se é uma folhinha de grama, não importa se é o mais alto carvalho ou sequoia, as plantas, elas estão aqui na Terra com a linda missão de nos ajudar no nosso caminho de evolução. Quando ela tá paradinha num lugar enfeitando ou quando você faz um chá com ela, ela tem um efeito mais físico, mais fitoterápico. Agora, quando você se apresenta para a planta, quando você começa a tratá-la com carinho, quando você conversa com ela, ela também começa a se abrir para você. Planta, você gosta de urrassanete? Ela vai dizer que não. Ó, oh, ó. Oh. E é aí que a mágica acontece, aquilo que a gente chama de fitoalquimia, que acontece dentro da fitoenergética, que é o sistema de cura natural que nós estudamos durante tantos anos e que, e que nós divulgamos aqui na Luz da Serra. Então, as plantas elas têm a função de melhorar a nossa energia vital, de melhorar nossos pensamentos, de desbloquear os nossos canais de energia e de trazer cura, saúde, transformação e, principalmente, mudança de pensamento. Tem algumas plantinhas que nos conectam com o fluxo da prosperidade. Porque muitas pessoas acham que prosperidade é uma questão de sorte, ou de nascer rico, ou de casar com alguém que seja rico, ou então de acertar na mega-sena, na loteria... E, gente, nada disso, isso até pode ser riqueza, acúmulo de dinheiro, acúmulo de patrimônio, mas prosperidade é uma outra coisa, é um estado de plenitude, é um estado de abundância, onde você se sente pleno e parece que você é um para-raio de coisas boas. Você está ali, você é um imã e você atrai muitas coisas boas. Então, o que, que acontece? Às vezes o fluxo de energia da prosperidade está passando do seu lado e você não consegue se conectar porque você tem muitos sentimentos, pensamentos e emoções que são incondizantes com a sua natureza. E por isso você não consegue se conectar ao fluxo da prosperidade. Essas plantas elas vão fazer uma varredura no seu sistema de energia e vão te trazer a energia que você precisa para atrair mais esse fluxo da prosperidade para conseguir finalmente entrar embaixo dele e fazer a sua vida frutificar. E frutificar é algo que a gente vê muito nas plantas, as plantas fazendo. Então, uma árvore de laranja, por exemplo... Quando ela começa a dar frutos, ela não fica contando quantas pessoas moram naquela casa para ver quantos frutos ela tem que produzir. Não, ela é abundante, ela é próspera e ela frutifica com o maior número de frutos que ela puder dar. E uh, a gente vê isso em toda a natureza. As plantas, elas simplesmente seguem o fluxo natural delas, elas são aquilo que elas nasceram para ser. E às vezes a gente não consegue seguir o nosso fluxo natural porque a gente está cheio de minhoca na cabeça, cheio de sentimentos ruins, de mágoas, de ressentimentos, coisas que a gente não consegue esquecer. Então, quando você se limpa dessas coisas, você consegue se conectar ao fluxo da prosperidade. E essas três plantinhas vão te ajudar nisso. Então, a primeira é a minha amiga alfazema, ou lavanda, né? Algumas pessoas conhecem por alfazema e outras conhecem por... Lavanda, eu vou ler aqui para vocês o nosso livro de fitoenergética. Qual é a função energética da lavanda? O que, que ela vai fazer por você se você tiver um vazio em casa? Ah, eu preciso tomar chá de lavanda? Não, ela só precisa estar perto de você, porque quando ela tá perto, ela troca energia, ela troca vibração, ela cede a energia dela para você se equilibrar. Então, basta manter um vazio por perto. O que o uma faz? Ela incentiva a esperar a hora certa de dizer as coisas, economizar com equilíbrio em qualquer aspecto, gera paz interior, completa o eu interior, favorece lidar com muitas coisas ao mesmo tempo sem gerar estresse, ajuda a planejar bem o futuro, cria visão estratégica da vida, ajuda a ter empreendedorismo, Ajuda a não julgar o próximo e respeitar os limites das outras pessoas. Parece, sim, que é a fórmula do sucesso. E toda essa energia, essa vibração, a lavanda dá para você. Basta que ela fique perto e que de vez em quando você passe a mão, né? Essa aqui liberou um perfume agora. Que você dê uma boa cheirada, né? Uma boa inalada no cheirinho da lavanda, tá bom? É só isso que tem que fazer, não precisa beber chá, é só manter a mocinha por perto. Pode deixar na sua mesa de trabalho, pode deixar em um ambiente da sua casa onde você circula bastante, ok? A nossa segunda plantinha é o manjericão. Manjericão é super conhecido e é usado como tempero, né? Principalmente na, nas pizzas, nas massas, né? É muito utilizado. E o que, que o manjericão vai fazer? Ele vai abrir a nossa consciência para enxergar o que está errado. Então, se a pessoa já sabe o que está errado, é um meio caminho para ela conquistar a prosperidade. Ele estimula a busca da verdade a qualquer preço e abençoa suas escolhas e decisões, irradiando uma energia mental. Então, o manjericão ajuda a purificar nossos pensamentos e a equilibrar a energia mental para que a sua mente esteja alinhada com a prosperidade. E a nossa terceira plantinha é a arruda. A arruda, ela é um grande termômetro de ambiente e ela indica a qualidade da energia local, né? Que pode ser medida pela vitalidade da planta. Então, se a planta tá murcha, é porque o ambiente tá com uma energia negativa de frustração e de desejos não realizados. Quando a planta tá bem, é porque as pessoas naquele ambiente são realizadas e não têm frustrações.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 E chata, às vezes a pessoa não consegue uh, prosperar porque ela tá com esses sentimentos dentro dela e a arruda é ótima para limpar tudo isso. Então, basta que você tenha um vasinho com alfazema, arruda e manjericão, que o fluxo da prosperidade vai chegar perto de você. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é atrair coisas boas. Gente boa, relacionamentos bons, é ter mais saúde, é ter mais tempo disponível, mais qualidade de vida. Então prosperidade é tudo isso. Faça o teste com as plantinhas e depois vem me contar aqui se deu tudo certo. Muita luz e lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão precisando de prosperidade. Tá bom? Beijo, gente profunda!